Oi, meu nome é Maria e vocês saem mais um Maria Quer Viajar! Hoje é um dia daqueles que o meu cabelo não está gostando de mim, então é o máximo que eu consegui fazer, desculpa, tá bom? Nós vamos falar, agora vamos para o que interessa do vídeo, porque ninguém quer saber do meu cabelo, o importante é o conteúdo, não é mesmo? Hoje nós vamos falar sobre como trazer o seu animalzinho do Brasil para Irlanda. Antes de começar o vídeo, não esqueça, inscreva-se no canal e já deixa seu like. Tem um cachorro, um gato, um animal de estimação que eu quero trazer do Brasil para a Irlanda. Qual a documentação necessária? Documentação número 1. Um. O Brasil, ele é considerado um dos países de alto risco para poder trazer animais aqui para os países do Reino Unido e para Dublin. Então, é, precisa ter alguns documentos. A primeira coisa, o seu animal precisa ter um microchip de rastreamento nele. Então você tem que procurar um veterinário aí na sua cidade, no Brasil e explicar para ele que você quer trazer o seu animalzinho para Irlanda ou para o país que você quiser trazer e por isso você precisa colocar um microchip nele Segunda coisa, o seu animal precisa estar vacinado contra a vacina. com... contra <risos> Ele precisa estar vacinado com a vacina anti -rábica. Então, primeira coisa o microchip, depois a vacina anti -rábica. A terceira coisa, o seu animal tem que ter feito exame de sangue pelo menos três meses antes da data dele fazer a mudança de país e nesses três meses de diferença ele não pode ter apresentado nenhum problema então quando você for mudar o seu bichinho de país você tem que fazer um exame de sangue nele e acompanhar por pelo menos três meses sem que ele apresente nenhum problema para poder ele conseguir fazer a imigração quarta coisa o animal deve ter um certificado veterinário endossado ou emitido pelas autoridades brasileiras. Então lá no seu veterinário, onde você for colocar o microchip, dar a vacina anti rab e fazer o exame de sangue, você tem que pedir pra eles informações pra eles poderem, que geralmente eles têm ligação com esses órgãos, pra eles emitirem pra você, é, ou te orientarem a emitir, que cada estado do brasil se comporta de um, de um jeito, esse certificado veterinário pro seu bichinho. A quinta coisa é que o seu bichinho deve ter passado pelo tratamento antitênia, que é a solitária ele tem que ter feito esse tratamento em 24 horas até 120 horas antes dele embarcar. Outra coisa que é uma informação adicional aqui é o tratamento contra carrapato. Não é exigido, mas é bom que tenha para que você evite qualquer problema. Lembrando que todos esses documentos e procedimentos que eu falei precisam estar no passaporte do animal. Olha que chique! <risos> O animalzinho tem um passaporte, gente. Que amor! <risos> o que, que acontece com o seu animalzinho quando ele chega aqui na Irlanda? Quando ele tem que ser transportado via aérea, e quando ele chegar aqui na Irlanda, ele vai direto para a área de. Quarentena do aeroporto E ele pode ser liberado no mesmo dia Se a documentação, essas todas que eu falei Tiverem todas corretas Então o dono vem para Irlanda Chega aqui, ele vai lá nessa área de quarentena Do aeroporto, procura o seu animal Ele já vai estar tá sendo inspecionado E ver se ele atende todos os requisitos Que eu falei, se ele atender Você já tira ele de imediato e pode levar para sua casa nova Lembrando que que todos os custos Inclusive de transporte Todos os custos são por conta do dono Ok? Então... Ah, e o que, que acontece com o meu animalzinho Se ele não atender os pré-requisitos E for barrado lá na quarentena? Aí é um problema sério Uma das opções é que ele fique ali Até ele atender as, as requisições todas você, Aí você tem que gastar mais dinheiro Ou que ele seja devolvido pro Brasil Lembrando que isso tudo É da conta do dono Isso tudo vai ser cobrado do dono do cachorro Ou do lugar ou do, do animalzinho que você estiver trazendo Então siga essas regras, não se esqueça de pesquisar Eu vou deixar na descrição do vídeo um link com o site oficial do governo aqui da Irlanda Responsável por essa parte de, de animais aqui para você poder pegar toda a lista e olhar tudo certinho Lá tem o telefone, o endereço dos escritórios deles aqui na Irlanda Então você pode consultar e as informações oficiais estão lá O conteúdo é todo em inglês, né? Porque a Irlanda é um país de língua inglesa então eu fiz esse vídeo para facilitar e abrir um pouco o horizonte de quem tá preocupado por fazer o animal. Não é difícil, mas é burocrático e é bom que você esteja preparado, porque é um processo muito desgastante o seu animal. Uma dica que eu posso te dar é que você treine o seu animalzinho. Ele tem que ter a própria caixinha dele, a caixa onde ele vai ser uma caixa de transporte de animais, onde ele vai ser transportado via aérea. Uma dica muito legal que alguns veterinários dão é que você compre essa caixa e utilize ela em casa. Um tempo Tempo antes, uns meses antes dele fazer a mudança de país. Coloca ele pra dormir nessa casinha, mostra pra ele que tá tudo bem, tenta fazer o animal se sentir confortável com essa nova instalação, porque isso facilita muito no transporte. Tem depoimento de donos de animais que trazem seus cachorros e fazem isso, e o animal sente que foi só mais uma noite de sono. Ele entrou ali na caixinha, ele não ficou desesperado, não ficou apertado, não ficou com medo. Então é uma estratégia muito bacana pra você treinar o seu animalzinho e tentar fazer isso da forma menos estranha possível. A última dica é qual companhia aérea que pode trazer o seu animalzinho. Várias companhias aéreas estão autorizadas para trazer, você tem que pesquisar se a companhia aérea trabalha com esse tipo de transporte de animais, mas aqui eu tive mais feedback que as pessoas mais têm utilizado e se sentindo confortável é a Lufthansa, porque eles têm a própria estrutura de park dog deles, então eles são mais bem preparados e o animal sofre menos durante o transporte. Então é a que eu recomendaria Essa é a minha dica Mas existem outras companhias aéreas que fazem isso Você tem que pesquisar na sua cidade para ver qual que se adequa e qual que fica melhor para você E lembrando que o processo de transporte do seu animal, ele funciona basicamente como um processo de uma caixa mesmo de uma encomenda, claro que trata-se de um ser vivo e por isso todas essas recomendações dadas durante o vídeo, mas você precisa se preocupar com uma transportadora você tem que declarar na receita, você está fazendo como se fosse o transporte de uma caixa de sapato, é legalmente falando desse sentido de imposto então atende-se para todos esses detalhes, não esqueça de cuidar das saúde do seu bichinho, de trazer o passaporte dele com todas essas informações, porque o tempo máximo que ele pode ficar na quarentena, se eu não me engano, o tempo máximo de quarentena são quatro meses então assim, pensa seu animalzinho ficar longe de você, no processo de quarentena, hospedado ali com quem ele não conhece, então tome cuidado, já é uma situação estressante pro seu bichinho faça tudo certinho pra que não haja nenhum problema nem você e mais importante, o seu animal sofra com essa mudança. Eu espero que vocês tenham um dia maravilhoso E se sobrou alguma dúvida a respeito de imigração do seu animalzinho Deixe aqui nos comentários Não esqueça de me seguir nas redes sociais Curte o vídeo porque isso ajuda muito o meu trabalho E até a próxima Tchau